facto, tudo do melhor, esperando que tenham passado o um Natal na companhia da vossa família e agradecer-vos, aos mais jovens, o facto de se terem lembrado de ver cantar as janeiras à vossa casa, porque esta é a vossa casa. Queria, do mesmo modo, agradecer àquela que é mesmo verdadeiramente a melhor idade, eu, pelo menos, vivo nessa convicção, e tu também, não é, Margarida? Queria-vos agradecer, do fundo do coração, o facto de verem repetidamente cantar as janeiras, desejar-vos um excelente ano,